olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus e hoje eu quero falar sobre adoração. O que é adorar? Na verdade, se você procurar no Google vai falar assim, estar completamente apaixonado, amar, gostar demais, prestar veneração. Mas se você for na da a palavra vai falar, caminhar até poder beijar, ou querer tocar e beijar. E isso dá um sentido de, de gostar tanto, de, de querer, sabe, pegar, assim, imagina... Quando você vê aqueles shows lotados de pessoas, tipo, sei lá, Beyoncé, Rihanna, Michael Jackson, é, e aquele tanto de gente lá gritando e louca, ah! e a pessoa passa, e esse quer pelo menos pegar na mão, sabe? Quer pelo menos que olha e filma, e se der tchau, já quase morre, e joga toalha com suor, a pessoa louca. Roberto Carlos que não deixa mentir jogando rosas desde 1730. Então, o que que acontece? Essa ideia de adoração é quando você... Tem é, uma estima tão grande dentro do seu coração que você tem a necessidade de estar mais perto, de estar junto, de fazer parte daquilo, de tocar, de ser reconhecido por aquilo. E, na verdade, é, a gente sabe que todo mundo adora alguém ou alguma coisa. Às vezes você fala, ah, eu não tenho adoração por santos e ídolos, mas você pode ter adoração por, pelo seu namorado, pelo seu irmão, por você mesmo, pelo seu corpo, é, por um estilo de vida, por... Ah, algum autor, sabe, você sempre, a maioria das pessoas, eu não vou falar todo mundo, porque eu não conheço todo mundo da humanidade inteira, mas eu tenho quase certeza que sempre existe algo que você adore, alguém que realmente mexa com seu psicológico, que você tenha esse sentimento. Só que a palavra de Deus fala, em João 4,24, que Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E em Mateus 4,10, Jesus disse a Satanás, retire-se Satanás, porque está escrito, adore o Senhor e so, somente o seu Deus e só a ele preste culto. O que ele que está querendo dizer? O culto é justamente a expressão dessa adoração. É o momento onde você se une em comunhão com outras pessoas que têm essa mesma vontade para adorar, para expressar o quanto você ama, adora, venera a Deus. E a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia diz que você só deve adorar a Deus. Jesus fala, você só deve adorar a Deus, o Pai. E por que isso acontece? Por que nós não devemos adorar outras pessoas, outras coisas, outras situações? Simplesmente porque qualquer outra coisa não vai te trazer paz, não vai te trazer alegria. Quando você se unir àquilo, ou àquela pessoa, ou àquela situação, isso vai acabar por ali e pode te trazer sofrimento. Como assim? Vamos supor que você adore um ídolo. Tem até uma frase famosa que fala, nunca vejo seus ídolos de perto. É uma pessoa falha. E essas pessoas com falhas, com defeitos, elas têm a tendência de nos decepcionar. Imagina que você adore um corpo perfeito, um estilo de vida saudável, e se você fica doente, tudo aquilo que você depositou, todo o seu, o seu amor, toda a sua vida, todos os seus sentimentos, vai ser sanado, jogado por terra. Esse é o problema principal, quando você adora algo ou alguém que não é a Deus, você pode ser machucado, você pode ser decepcionado, você pode ser... Tirado de você algo que era muito precioso Porque você adorava e ele tinha muito carinho, muito amor Eu não tô dizendo que esse é o único motivo pelo qual Deus fala para você adorar ele somente Estou dizendo que esse é um dos motivos Que quando você adora outras pessoas, seu namorado, seus pais Você tá passível de erros É o mesmo motivo pelo qual você não deve confiar nas pessoas e confiar em Cristo Porque você pode se decepcionar Não espere nada das pessoas porque as pessoas também não esperam nada de si se você coloca no seu coração A adoração ao Senhor Você pode ter certeza que Deus não vai te abandonar Deus não vai te decepcionar Aí você fala, não Ana Mas eu já orei e ele não me respondeu ah, Fulano morreu e é culpa de Deus Não limite Deus Ao que a gente humano fala E consegue entender Só acredite Na palavra do Senhor Que traz a ideia de que Jesus Cristo é amor E esse amor puro ele vai querer o seu melhor. Sabe por quê? Porque Deus é pai, e um bom pai, ele não ignora as batalhas, ele não ignora discussão e contenda. Imagina um pai com dois filhos, os dois meninos começam a brigar. Aí, se o pai sai e deixa os dois meninos brigando, e são é um bom pai? Ou um bom pai para e resolve a situação e mostra amor para os dois filhos? Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. Nós não temos uma vida perfeita porque nós estamos no mundo caído que não é perfeito. Mas Deus é perfeito e é Ele o único digno de adoração pelo fato de ser perfeito. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas acham que adoração é louvor, é cantar e tocar em instrumentos. O maior adorador da Bíblia não foi Davi, não foi a irmã de Moisés que cantava, Miriam, foi Jesus. Jesus foi o maior adorador da Bíblia, porque tudo que ele fazia, ele fazia para a honra e glória do Pai. Porque tudo que ele fazia, ele fazia de acordo com a vontade do Pai. Porque tudo que ele fazia, ele fazia em relação ao amor e amor que vem do Pai. Isso é adoração. Ele queria ser um com Deus e ele era. Quando você adora e quer beijar e abraçar e ser um, seja um com Cristo. Porque ele é o único ídolo. Ele é o único digno de adoração que vai te permitir ser um com Ele, que vai te permitir beijar e abraçar e tocar. Aí você fala, como assim, Ana, você ficou doida? A palavra de Deus fala que se você ver Deus, você morre. Como que eu vou ver Jesus? Tem até um louvor. Eu só quero, só quero ver você. Na Santa Ceia, quando você come do pão e bebe do vinho, você tá trazendo a existência espiritual, quem Cristo era para dentro de você. É mais do que tocar e beijar e tirar selfie e marcar no Instagram. É dentro de você. Que ídolo faria isso? Quem, no seu relacionamento, se doou tanto pra você? Se você adora alguém... E essa pessoa... É, é tudo pra você? Provavelmente você queria que ela morresse de amor por você, como você morre de amor por ela. Jesus já morreu de amor por você. Só que não só morreu ressuscitou, e agora vive e está e quer viver contigo. Esse amor... Essa vontade de estar junto, de estar perto, de ser um só, em comunhão no Espírito Santo. É disso que eu tô falando. Quando você adora a Deus de verdade, em espírito e em verdade, como ele lhe isso quer dizer que é dentro de você Que existe um anseio de ser um com Deus Não é uma vontade A gente não foi chamado para ser estrela da igreja A gente foi chamado para ser luz do mundo É pra iluminar as pessoas É pra trazer revelação É pra olhar pra Bíblia e falar Eu entendi o que tá aqui, você quer que eu explique? E não é porque eu sou o melhor, mas porque Deus me revelou Olha, você tá precisando disso Eu vou orar por você e Deus vai fazer E esse Deus que existe em mim, irmãos, filhos Mas que quando tem problema ele vai parar e vai resolver as coisas. Deus não é mal porque a gente é mau. Deus não é mal porque Satanás é mau. Deus não é mal porque o mundo é mal. Deus é bom. E a sua misericórdia dura pra sempre. E Ele merece toda adoração. Nós que não merecemos. Nós que somos cheios de defeito. Ou, vá, fala a verdade. Dá uma olhada no filme da sua vida e vai dizer que você nunca errou. Pois é, Deus não erra. Mas nós erramos com ele. Então, nesse momento, eu queria que você tocasse seu coração e pensasse seriamente em viver uma vida de adoração. É muito mais do que cantar louvores. Uma vida de adoração tem a ver com se relacionar e ser um, ser apaixonado, querer colocar pra dentro, querer abraçar e beijar, porque você ama tanto e você é tão amado. Não confia no tanto que você ama a Deus, confia no tanto que Ele te ama. Você ama tanto e você é tão amado que viver isso vai te fazer feliz. Amém. Ah, deixa eu contar uma coisa Se você ainda tá assistindo esse vídeo Eu tô com um podcast no Spotify Que chama Sobre as Coisas de Deus também Muito original, né? Nossa, criatividade sabe? E se você quiser uh, Ouvir áudio ou mandar pra alguém No Spotify, tá lá Em outras plataformas também de podcast, amém? Que o Senhor te favoreça